Fala galera, beleza? Olha eu aqui de novo pra te ajudar mais uma vez. Se você caiu aqui nesse canal, é porque está precisando de ajuda para durar um tempinho a mais na cama, não é? E aí, preparado para absorver as 5 técnicas que vou te passar hoje?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 Para te ajudar com esse problema tão terrível, trouxemos hoje 5 dicas de como ficar mais tempo sem gozar, e ser capaz de dar o prazer que a parceira deseja. Portanto, agora você pode descobrir como transformar sua vida sexual para dar o prazer que sua parceira merece. Uma relação sexual deve durar tempo o suficiente para que os dois terminem satisfeitos. Existem alguns truques que podem evitar que a ejaculação ocorra precocemente. Porém, se você busca uma solução definitiva, vou deixar o link do guia definitivo de como acabar com a ejaculação precoce, na descrição desse vídeo. 5 passos de como ficar mais tempo sem gozar. Primeiro passo. Invista nas preliminares. É comum que o ápice do prazer seja associado ao orgasmo. Porém, para as mulheres, as coisas não funcionam bem assim. Para que elas entrem no clima de sexo, são necessários diversos estímulos que, por vezes, podem ser mais satisfatórios do que a penetração em si. As preliminares são o verdadeiro segredo para todos os homens que querem aprender como ficar mais tempo sem gozar. Afinal, ao se dedicar exclusivamente ao prazer da sua amada, você evita que a ejaculação precoce atrapalhe a diversão. Existem diversos tipos de preliminares, mas as mais conhecidas e que agradam a todos, se baseiam no sexo oral e na masturbação mútua. Para enlouquecer sua parceira, não tenha pressa. Crie uma tensão sexual, capriche no ambiente e na trilha sonora. Saiba aproveitar todas as zonas erógenas do corpo dela. Tenha firmeza na pegada, demonstre que você é o macho alfa. Capriche no sexo oral e na masturbação, e garanta que sua parceira tenha vários orgasmos antes mesmo da penetração ocorrer. Segundo passo. Experimente posições específicas. Existem algumas posições com menos intensidade e fricção que são ideais para ficar mais tempo sem gozar. Experimente o clássico papai e mamãe, porém, em vez das pernas da sua parceira ficarem abertas, ela ficará com as pernas mais fechadas. Assim, fazendo com que a penetração seja menos profunda do que na posição tradicional. Já na posição cara a cara, você fica sentado, com os braços e as pernas no chão e sua parceira fica em cima, controlando o movimento dos quadris. Essa posição pode te ajudar a manter o controle da ejaculação por exigir bastante esforço nos braços e no restante do corpo. Dessa forma, você foca mais na sua performance do que na de sua parceira. Terceiro passo. Técnica do aperto, ou do estrangulamento. A técnica do aperto, também conhecida como técnica do estrangulamento, é uma das dicas extremamente úteis de como ficar mais tempo sem gozar. Ela pode ser utilizada sozinha, ao se masturbar, ou durante a relação sexual. Basicamente, ao utilizar essa técnica, você irá perceber as sensações que precedem a ejaculação. Percebendo essas sensações, fica mais fácil controlar a ejaculação. Faça primeiro o exercício sozinho, e depois experimente utilizá-lo com sua parceira. Quando estiver se masturbando, fique atento ao momento em que irá ejacular. Nesse momento, pare os movimentos e, com os dedos médio, indicador e o dedão, formando um anel, aperte a glande peniana firmemente, por 5 segundos, até que a vontade passe. Faça isso quatro vezes, para só então gozar. Durante a relação sexual, você pode ensinar essa técnica para sua parceira tudo que você precisa fazer é pedir que ela aperte sua glande peniana com os dedos até que você sinta que não irá ejacular naquele momento. Repita o procedimento quantas vezes for necessário para prolongar o prazer mútuo na relação. Quarto passo. Fortalecimento do músculo PC. A saber os músculos pubococígeos são verdadeiros aliados dos homens que buscam aprender como ficar mais tempo sem gozar. Eles são a base da saúde sexual masculina por serem os responsáveis pela liberação do sêmen. Para localizá-los, coloque um ou dois dedos na região entre os seus testículos e o ânus, depois, o exercício consiste em fingir que está urinando e interromper o processo forçando o músculo, usado para parar o fluxo da urina. Para ter controle desse músculo, é necessário exercitá-lo com frequência. Uma média de 20 interrupções por volta de 3 vezes ao dia é o ideal para começarmos. A cada vez que segurar, considere esperar de 1 a 2 segundos para soltar o músculo. Dessa forma, você irá conseguir dominar os movimentos com ainda mais sucesso. Quinto passo. Conheça o controle absoluto. Todas essas dicas de como ficar mais tempo sem gozar são úteis, mas são medidas temporárias e isoladas de um treinamento sexual completo. Ainda assim, utilizar de alguns exercícios e práticas, isoladamente, com pouca frequência, pode apresentar muito pouca eficácia. Além disso, pode acabar interferindo no prazer que o casal poderia sentir, definitivamente, na relação sexual. Da mesma forma que outros tratamentos para a ejaculação precoce, como os remédios, essas dicas só funcionam se você utilizá-las sistematicamente e fizer disso uma parte da sua rotina, criando uma espécie de roteiro da saúde. Busque por treinamentos confiáveis, 100% natural, que utilize apenas o seu corpo para se livrar do problema. Não fiques dependente de nenhum artifício externo para garantir prazer em suas relações sexuais. E essas foram as dicas de hoje. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para receber mais dicas poderosas como essas.